Na vez que venho em público falar da companheira, da querida amiga, Marielle, eu tenho sempre que me segurar para não ser só emoção, porque esse é o momento em que a gente precisa, inclusive, conseguir pensar junto. Eu estou aqui hoje não só porque é uma homenagem a Marielle sendo feita, e uma correta homenagem. Eu estou aqui hoje porque, assim como Marielle, eu acredito que favela não é sinônimo de violência, que favela, que política para favela não é intervenção, não é militarização, não é fuzil, é cultura, é educação. Marielle dizia em todos os momentos, favela é parte constitutiva da cidade, mas os governos, os sucessivos governos, insistem em olhar para a favela como um território inimigo. Insistem em olhar para a favela como um território a ser conquistado, como um território onde só tem bandido e marginal. Por isso isso aqui é importante. Por isso, mesmo durante a campanha de 2014, quando me perguntavam qual era a política correta do governo do Estado, eu dizia as bibliotecas 4. Porque a gente reconhece quando tem política correta, mas critica quando a política está errada. E é preciso que se diga que na hora da crise do Estado, cortar a cultura, cortar a educação, é cortar o povo. Por isso era um crime manter essa biblioteca fechada. Por isso era um crime cortar aqui e não em outros lugares que continuam a financiar aqueles que sempre pagam os caros palácios do poder. Estar aqui hoje, estar aqui hoje é garantir que a memória da Marielle não será usurpada não será usurpada em nome de uma política que fala, por exemplo, intervenção. Somos contra a intervenção porque entendemos que militarização é retirada de direitos. E é preciso que se diga isso em favor, em honra à memória da Marielle. Por isso estamos aqui hoje. Vida longa a todas as bibliotecas. Vida longa a todos os coletivos de cultura. Vida longa a uma cultura que nasce no chão da favela. Era isso que Marielle estaria aqui Sim, se o nome não fosse o dela Marielle estaria hoje dizendo Que essa biblioteca está correta Mas que muitas outras bibliotecas Apareçam por aí Mais livros Menos fuzis Mais cultura Mais direitos E menos mortos, menos mortos. Porque falamos não só da Marielle morta Mas dos mortos na Rocinha Dos policiais mortos dos mortos em Maricá pela milícia. Falamos de todos esses mortos. Esta guerra precisa parar. E o governador do estado do Rio de Janeiro tem a responsabilidade de dizer que basta de guerra. É isso aí! Quantos mais, quantos mais terão que morrer até que essa guerra acabe? Essa é uma das últimas frases de Marielle. E por isso, hoje aqui... É a prova de que o que a gente precisa para a favela é cultura, educação, emprego, renda, é direito, não fuzil. Um viva a Biblioteca Parque de Manguinhos, a Biblioteca Parque Marielle Franco. Ela vive aqui.